Nunca tive ela nos meus braços, mas parece que sempre foi minha Uma fita muito inexplicável, mas explica com astrologia Mina, como eu queria ter te encontrado antes dos seus traumas Te abraçado e falado no ouvido, pega minha mão e nunca mais larga Nunca tive ela nos meus braços, mas parece que sempre foi minha Uma fita muito inexplicável, mas explica com astrologia Mina, como eu queria ter te encontrado antes dos seus traumas Te abraçado e falado no ouvido, pega minha mão e nunca mais larga Que presença mulher, escuta a sua voz, meu coração palpita Meu sorriso floresce no rosto quando você manda mensagem no insta Que presença mulher, falar em sorriso seu é perfeição É tipo um céu estrelado, seu sorriso é uma constelação Que presença mulher o seu olhar tem cor de esmeralda. Fora seu corpo que é uma escultura. Se é cinco roupa, imagina a pelada. Com esse combo de olhar e sorriso, me hipnotizou como amor que Complicada e perfeitinha, você é a própria mulher de fases e escutou o ladra de coração, falou que seu é som só pode ser castigo Quero cantar dopamina pra ti, mas você não quer fugir comigo Quero me sentir o rei do universo, tipo vem cá aquele som do Shaolin Minha princesinha não tá tão perto, tá mais pra cachorro magro fim Nunca tive ela nos meus braços, mas parece que sempre foi minha Uma fita muito inexplicável, mas explica com astrologia